Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais uma produção do grupo de trabalho em educação à distância do FDE, conife tratando hoje né, do tópico Estratégias e Tecnologias de Web Conferência, diante daquele escopo, daquela temática maior que nós estamos tratando no GTAD, que é a educação em tempos de pandemia. Essa é uma iniciativa do grupo de trabalho que vem produzindo materiais para auxiliar nessa educação, é, num tempo tão especial que nós estamos vivendo em nosso país, nos dias de hoje. Então, o grupo de trabalho é composto por profissionais, educadores, gestores da educação à distância, de diversas instituições em nosso país, dos institutos federais, né, que compõem, então, esse nosso grupo de trabalho. Dando continuidade, no dia de hoje, nós vamos passar a palavra para a professora Ariadne, né, que vai estar conosco, ela pode fazer a sua própria audiodescrição, eu vou aproveitar nesse instante e vou me auto-descrever, né, me autodescrever, é, eu, eu tenho estatura alta, estou com cavanhaque, cabelo escuro, mas muito ralinho, já com, esbranquiçado pelo tempo em algumas partes, é, tenho os olhos castanhos, e ao meu fundo né, tem uma estante com diversos livros que estão aqui compondo esse cenário de fundo. Seja bem-vinda, professora Ariadne. Né? Eu peço que você também faça sua autodescrição e se apresente. Seja bem-vinda, assim como os demais companheiros que estão hoje conosco: o professor Miguel, que em breve também vai se apresentar a vocês, e a nossa intérprete de Libras, que é a Tamires, que está gentilmente aqui conosco fazendo esse trabalho imprescindível para levar maior acessibilidade a todo esse material. Seja bem-vinda, professora Ariadne. Muito obrigada, Otone. É, muito obrigada pelo convite né, do professor Miguel para participar é, desse tópico tão importante. Eu me chamo Ariadne, sou professora no Instituto Federal de Rondônia, eu sou morena, minha estatura é baixa, meus olhos são castanho escuro. Meu cabelo é escuro, mas devido ao trabalho já está começando a pintar, né? Aquela cor assim meio platinada, natural. É, eu nasci e moro na região amazônica, então os meus traços eles são muito característicos é, de pessoas originárias dessa região, né? É, nessa oportunidade nós vamos falar um pouco, né, sobre essas estratégias, essas ferramentas de webconferência, introduzindo com a ruptura, né, no processo de ensino que nós temos hoje. E nós falamos em ruptura porque eu costumo dizer para os meus colegas né, e para os estudantes que nós dormimos presencial, pelo nosso modelo, e acordamos totalmente online. Então, nós tivemos é, um período de adaptação que, na realidade, ele foi muito curto. Né? Nós estávamos nas, nas aulas presenciais, em contato diário, com os colegas, com os estudantes, na sala de aula física, entre as quatro paredes. E, em um outro dia, nós tivemos que nos readequar, nos readaptar de uma forma muito célere, em função do contexto que nós vivemos hoje, né? partindo para um isolamento, para um distanciamento social, e isso refletiu-se muito... No, no ensino, né? na educação, na pesquisa, na extensão. E, por conta disso, né? é, nós falamos que houve essa, essa ruptura porque, de fato, é você estar em um processo e, de repente, você ter que se refazer, se reinventar para um outro cotidiano, um outro processo. Né? No próximo slide a gente vai é, verificar melhor essa situação. É, então, a gente costuma dizer, e, entre os colegas, que nós vamos agregar nessa ruptura novas linguagens, né, um novo vocabulário, e nós vivemos nesse mundo que saímos do presencial para o digital, uma verdadeira imersão, né? Então, nós mergulhamos, de fato, nesse mundo do digital, do virtual, por meio dessas ferramentas de, de comunicação mais interativas, que é o que nós vamos falar hoje. Então, por exemplo, é, a gente passou a escutar muito chat, live, webinário né, é, web conferência, web conf, então são vocabulários que muitos docentes, muitos estudantes não conheciam, e de repente a gente teve que fazer, né, toda essa, esse estudo, né, uma formação para poder é, potencializar essas ferramentas que temos à nossa disposição. E aí, na próxima tela... Nós vamos ver algum desses exemplos. Por exemplo, é, streaming, né, gravação, webconferência. Mas quando a gente fala em streaming, gravação e webconferência, é a mesma coisa? É, a gente tem dúvida sobre isso. Ah, mas não, é, é, não são as ferramentas de áudio e vídeo? São ferramentas de áudio e vídeo, só que elas têm né, algumas particularidades, algumas especificidades, né, professor Miguel? O professor Miguel vai falar um pouco melhor para a gente dessas diferenças aí. Tá certo, professora Ariadne, agradeço, obrigado muito pela sua participação, obrigado, doutora por estar fazendo essa intérprete. E, professor Luiz Otônio, né, vamos lá, eu vou fazer minha audiodescrição aqui, tenho é, estatura média, sou branco, barba, barba ruiva cabelo já meio ruivo, mas esbranquiçado também, aí, devido às ações do tempo. E, assim, estou é... numa... na frente do meu computador aqui, ao fundo eu tenho uma plantinha perdinha e um livro do Instituto Federal, fazendo ali referência à nossa querida instituição. Bom, o professor Eliagini falou muito bem dessa ruptura, né? a gente fala das habilidades que os nossos professores estão tendo que adquirir, ou seja, essas novas skills que a gente fala tanto no ensino... É, para profissionais, né? quando a gente fala de profissionais, fala você tem que ter outras habilidades, e a gente agora está vivendo isso na área docência, temos que ter outras habilidades, e uma delas é trabalhar nesse cenário de fazer é, lives, vamos chamar assim. No nosso caso especificamente hoje, nós vamos falar de webconferência. Por quê? Como bem a professora Ariadne falou, tem essa pequena diferença. A webconferência é justamente essa reunião entre pessoas, né? professores, alunos, uma palestra, uma vídeo palestra, que você vai fazer e que há ali uma, uma interação. Mas a gente também tem o streaming, que é você fazer a transmissão de um conteúdo, muitas vezes é, com alguns convidados, como é o exemplo do que a gente está fazendo aqui, e você publica isso na, na rede mundial de computadores, por exemplo, pelo YouTube. Isso é fazer streaming. A interação se dá de uma maneira melhor, pode ser lá por um chat, mas não há é uma participação e é uma necessidade de participação ativa dos, dos envolvidos. E tem a gravação que por mais que envolvam eh, toda essa questão de áudio e vídeo, ela se caracteriza de maneiras diferentes, como os cuidados que a gente tem com áudio, iluminação, fundo. Mas hoje, especificamente, vamos falar de webconferência. Por que webconferência? Vamos para próximo slide, professor Antônio. Na webconferência, a gente usa ela com qual objetivo? Bom, se eu fosse pensar que numa sala de aula o professor está falando com os seus alunos, em uma palestra, o palestrante está falando com a sua plateia. A webconferência, ela se assimila a isso. Agora, pensando na questão das novas palavras que a gente está aprendendo, a gente vai ouvir muitos termos como webinar, o próprio seminário que a gente já tem ele de maneira presencial fazendo, online, isso é por webconferência. Uma aula que nós podemos fazer, um treinamento, um workshop, uma palestra, uma mentoria, tudo isso você faz por meio da webconferência. O objetivo da webconferência é que as pessoas que estão envolvidas naquele momento, ou seja, quem está falando, quem está participando, tenham uma interação muito maior do que a gente está habituado, do que a gente está acostumado, por exemplo, de você assistir um show ao vivo e online é, da sua casa, do seu computador, do seu celular. No caso da webconferência, há essa interação, essa necessidade, esse desejo que as pessoas interajam. Tá? Vamos também falar um pouquinho sobre por onde começar. Por que a gente fala por onde começar? Nós somos docentes e o objetivo aqui do grupo de trabalho é passar para você também, docente, profissional da educação que está querendo essas novas habilidades, necessitando entender essas novas habilidades, saber por onde começar. Gente, uma webconferência se assemela muito, vamos fazer aqui uma analogia a um professor que vai ministrar a sua sala de aula, aonde ele prepara o tema, ou seja, qual é o conteúdo dessa webconferência. Só que além disso, ele tem que pensar qual é o público-alvo. Por exemplo, se eu for dar aula para o ensino básico, para o ensino médio, para o ensino superior, para a pós-graduação, a minha linguagem vai mudar. Então eu preciso adequar o meu conteúdo e o meu tema a esse público-alvo, para que de fato seja muito proveitoso o que eu vou fazer. Também definir uma ferramenta de transmissão, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, Definir uma ferramenta de interação, porque vocês vão perceber que nem sempre a ferramenta de transmissão, aquilo que eu estou usando para transmitir um conteúdo, vai me permitir interagir com as pessoas que estão ali participando. Então é, é, é importante você definir isso e também definir as regras de interação, ou seja, as etiquetas. Assim como em qualquer convívio social, a gente tem que definir quais são as etiquetas e quais são as regras que a gente precisa é, ter para que, de fato, a comunicação ocorra da melhor forma. Para falar um pouquinho sobre isso, a professora Ariadne vai começar falando aí sobre as nossas preparações de tema, né, professora? Como é que seria isso? Então, é, quando nós vamos realizar uma webconferência, né, que como o professor Miguel aí bem ponto é diferente de uma gravação, né, diferente do streaming, é necessário, então, que a gente tem em mente algumas, alguns pontos. Né? Primeiro, em relação ao tempo. Então, o tempo virtual, ele é diferente do tempo presencial. A gente não pode é, achar que ele vai ter o mesmo tempo, ele não pode ser muito extenso porque senão ele torna-se é, cansativo, então você tem que ter um tempo mínimo para fazer uma explanação, né? um tempo para é, contribuir, para que haja as intervenções, as interações, e também determinar a forma de participação, né? como foi falado, uma é a ferramenta de transmissão, outra é a ferramenta de interação. É necessário que sempre, quando eu for iniciar, sempre, quando eu for fazer, eu tenha um roteiro mínimo para seguir nessa webconferência. O exemplo que nós utilizamos aqui é o slide, então, o slide ele funciona como esse roteiro em que nós fizemos um planejamento inicial, com algum, alguns pontos importantes e relevantes que nós iremos abordar e que acreditamos que sejam é, essenciais, né, porque se você também estender muito esse roteiro, ele torna-se algo cansativo e pouco proveitoso. Então, é esse roteiro inicial, que é o seu planejamento, ele deve ter esses pontos importantes. E é, os participantes, eles devem conhecer isso antes, né, você tem que é, agendar, você tem que informar a data, né, o horário, o horário que vai iniciar, o horário que vai terminar, o professor falou aí que tem algumas regras, então, é, mais na frente a gente vai ver, né, a importância de você marcar o horário, é, chegar naquele horário, né, como se fosse realmente é, uma coisa, assim, é, formal, né, presencial. Ter uma alternativa também de comunicação, como nós já dissemos. Além da transmissão, você tem as ferramentas de comunicação. Eu posso utilizar uma ferramenta para transmitir e posso ter ferramentas complementares que vão proporcionar uma comunicação que tenha uma interatividade e que, de fato, não interfira, às vezes na transmissão que eu estou realizando. Mas o importante, realmente, é você ter um roteiro inicial. Nesse exemplo, nós estamos utilizando aqui o slide para que você possa experimentar e realizar a sua web conferência. É, no próximo slide, a gente tem o público-alvo, né, que foi como bem o professor Miguel já é, abordou. Nós vamos ter quem faz parte dessa webconferência, né? qual é o meu público-alvo, são os estudantes, é ensino médio, é ensino superior, é pós-graduação, ou são servidores ou docentes, isso é importante para que você também defina isso no roteiro, é definir a linguagem mais adequada ao público, então eu não posso ter uma linguagem muito rebuscada, se eu estou falando com um público de ensino fundamental ou ensino infantil, as abordagens que nós fazemos, ela depende também do público ao qual nós estamos direcionando essa fala, né? direcionando essa webconferência. É, vai ter necessidade de uma apresentação de slide, vídeo, foto, isso já deve estar visto, nesse planejamento inicial, nesse roteiro, para que você possa né, inserir no momento adequado e fazer a exploração correta dessa imagem, desse vídeo ou do slide que você vai demonstrar. E como é que vai ser essa participação né, de quem está na sua webconferência? É, você vai fazer a participação utilizando o WhatsApp, por exemplo, vai utilizar uma outra ferramenta para proporcionar essa interação, isso também precisa estar previsto para o seu público. Né? Se esse público ele tem mais familiaridade com, por exemplo, o WhatsApp, aí você vai utilizar essa ferramenta. Se ele tem mais familiaridade, mais facilidade para utilizar outra ferramenta, isso também precisa estar claro para quem vai poder participar, né, para quem vai estar na sua webconferência. É necessário essas é, instruções, essas orientações iniciais, para que a webconferência possa ocorrer de uma maneira é, mais natural e mais leve, né, mais agradável para quem... Participa desse, desse tipo de evento. Professor Miguel? Certo, professor. Eu acho que para que tudo isso ocorra da melhor forma, é, definir a ferramenta ela, ela é muito importante. Né? O objetivo nosso aqui, a gente não é dizer que você tem que usar a ferramenta A ou B, até porque o, os nossos vídeos são curtos, eles são objetivos e são, da, da, da melhor forma, é, claros para vocês mas a gente trouxe algumas sugestões, por exemplo, tem o Google Meet, o Zoom, Microsoft Teams, é um plugin do Moodle, a gente fala Moodle porque muitas das instituições de ensino usam o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem, chamado Big Bluton, que você pode instalar nele, ou própria rede nacional de pesquisa, a RNP, e todas elas têm a sua forma de interação, é importante conhecer elas, estudar sobre elas, mas a gente já pode dizer que algumas delas permitem, por exemplo, interação. É o caso do BBB, que é o Big Bull Button. Ele permite, dentro da, da webconferência, você fazer questionários com perguntas, e os alunos respondem lá, alternativa A, B, C, D, sim ou não, e é mostrado na hora o resultado. Então, isso já é bem interessante. Outras permitem, por exemplo, é, você controlar e gerenciar a interação, que são as regras que a gente fala. Solicitar levantando a mão para poder fazer uma pergunta, habilitar ou desabilitar o microfone e assim por diante. Então a gente deixa algumas aqui é, para que vocês possam depois estar pesquisando sobre elas e naturalmente testando para ver quais que se adequam melhor à sua necessidade. Né? Não adianta a gente dizer que é, uma é mais é, eficiente ou melhor que a outra. Cada uma vai servir para a sua necessidade. Tá? Mas também, a gente falando dessas regras de interação dentro de uma conferência, tem alguns cuidados que são muito importantes. Quando você, como docente, como palestrante, for ministrar é, o seu conteúdo, você precisa deixar algumas coisas claras. As regras, vai de cada instituição, de cada professor, mas a gente deixa aqui algumas sugestões. Por exemplo, uma delas é manter o microfone desligado. Essa regra, ela nem sempre é para que você impeça a pessoa de falar, mas para que, por exemplo, evite o que nós chamamos de microfonia. Quando alguém fala e o som sai lá é, no equipamento da outra pessoa, aquilo retorna atrapalha, cria um certo ruído na sala. Não comer nem tomar água na frente da câmera. Gente, a câmera tem um recurso de desligar. Significa dizer, por exemplo, eu tô com a minha aguinha bonitinha do meu lado aqui, geladinha, mas para mim tomar ela, é conveniente que eu desligue a webcam, tome uma água, como alguma coisa, é quase que um pedir licença em sala de aula, entendeu? Ele é muito útil. É, a manter a câmera ligada para maior imersão. Imagina que quem está do outro lado está fazendo um esforço danado para aprender nesse novo momento, conviver com esse novo momento e transmitir o seu conteúdo da melhor forma. Quando você está numa webconferência, ministrando uma aula e as pessoas estão com a câmera ligada, você consegue olhar aquela sensação de sala de aula, ver o rostinho, se está entendendo, se não está, se está percebendo, como que ele está lidando com aquilo. E isso é muito bom para quem está dando aula, para quem está ministrando. Causa uma sensação muito boa de pertencimento, de interação. E utilizar os recursos de levantar a mão para participar. É, Muitas das ferramentas permitem, tem um botãozinho lá assim, levantar a mão. Aí aparece para o professor lá, dizendo, olha, fulano levantou a mão. Aí você pode chamar a atenção para que ele possa fazer a intervenção, a pergunta, o questionamento, ou seja lá qual foi a intervenção que ele deseja fazer. Então, assim, são pequenas regras, aqui são só alguns, são só alguns exemplos, mas que você pode definir e tem que deixar muito claro para os alunos. Isso faz uma diferença muito grande, tá? Mas também no próximo slide tem uma outra coisa muito interessante, que não é só você vir, falar. Quando a gente está falando de web, nós também estamos falando de distância. E assim como na sala de aula a gente procura faz, fazer da melhor forma a nossa performance como docente para que o aluno preste atenção, na webconferência você pode tomar alguns cuidados. Por exemplo, nós nos apresentamos no início dessa web palestra e aqui eu estou dando um exemplo do que tem no fundo. Mas ao mesmo tempo, eu estou tomando alguns cuidados como iluminação. Tá? Eu tenho aqui uma lâmpada, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Professor Luiz Otônio, se conseguir alterar a, a câmera, eu vou mostrar para vocês como que é essa, essa, essa organização, tá? Então a gente faz um enquadramento, procura colocar a pessoa. Mas notem bem, quando vocês estavam me vendo ali, estava só aparecendo aqui o fundo, um quadro do. que tem o logo do, do Instituto, que é um, um livrinho, tem ali uma, uma planta. Mas notem aqui, eu tenho uma lâmpada. Se eu apagar essa lâmpada aqui, vocês vão perceber que muda completamente a visão que vocês estão tendo de mim. E isso é importante para manter o professor em primeiro plano, em foco. Notem que a minha mesa é uma mesa de trabalho comum. Eu tenho aqui meu computador, aqui está a lâmpada, aqui era é um suporte para celular quando eu preciso fazer algum tipo de interação. a minha água aqui do lado. Enfim, é um ambiente de trabalho. Ele só é enquadrado de uma forma para que fique mais agradável para o aluno. Então, notem que não é nada muito complexo. Estou com o meu fone de ouvido para que não dê retorno. Utilizo um microfone de lapela. É, você pode também utilizar, além do microfone de lapela, aqueles fones de ouvido que geralmente vêm com celular. Hoje, a maioria dos notebooks aceitam, ou computadores aceitam a conexão, e ajuda muito, porque o microfone fica mais próximo à boca, então há uma captura de áudio muito melhor. Mas é só um exemplo, essa, essa luminária aqui, existem outras é, melhores, que são redondinhas, assim, lights, né? que você regula inclusive a intensidade, mas aqui é uma luminária que eu tenho aqui em casa, só para poder demonstrar para vocês o uso e a forma com que vocês podem adequar melhor. Vamos voltar aqui para a gente continuar falando um pouquinho sobre isso daí. Se vocês forem analisar agora, se eu apagar novamente a luz, notem que essa lateral, essa lateral do meu rosto aqui, tem uma luz vindo de fora, da minha área. Então eu ligo para que eu possa ver essa uniformidade. E no fundo, ele não fica mais em destaque, porque quando eu apago a luz o fundo, ele começa a chamar a atenção. E não é isso que a pessoa que está assistindo precisa. Ela precisa que você esteja em primeiro plano e em foco. Então o cenário, a iluminação, o som, o enquadramento, você pode criar da maneira que você achar mais conveniente para dar essa atratividade, né? Poderia ter colocado aqui uma, uma foto de algo que eu gosto, de, enfim, que ou que de, desse é, referência, por exemplo, à aula que eu vou ministrar. Poderia estar fazendo isso, então. mas o objetivo é só mostrar para vocês que existem essas possibilidades fazendo de maneira simples, sem grande complexidade, tá? O nosso objetivo no grupo de trabalho é levar conhecimento para vocês Dessa forma. Só que aqui nós estamos durante o dia, essa gravação está acontecendo durante o dia. Mas como que seria isso à noite? Para isso, a gente precisou gravar antes e o professor Luiz Ottoni vai colocar aí um pouquinho desse, desse vídeo aí para vocês entenderem como que foi é, na parte noturna, tá, professor? Eu vou fazer... Bom, pessoal, então agora vamos passar um pequeno vídeo do professor Miguel fazendo a explanação a respeito de como a gravação durante o período noturno ela requer alguns outros cuidados. Né? Então eu vou demonstrar, vou colocar aqui o vídeo que gentilmente o professor Miguel fez para nós. Bom pessoal, a gente já demonstrou então é, durante o dia, mas como que seria para fazer uma transmissão de webconferência à noite? O que, que a gente precisa considerar? Não muda muito, mas um fator importante é a iluminação. A iluminação à noite não é igual durante o dia. Eu permaneço aqui, estou utilizando meu microfone de lapela, muito importante. tô aqui com meu fone de ouvido, porque durante uma videoconferência, se você não usar um fone de ouvido e também um microfone, é, às vezes quando a pessoa fala retorna o áudio, isso pode atrapalhar bastante, tá? Mas eu queria demonstrar isso também num cenário meu de trabalho comum. Para isso eu gostaria de mostrar aqui para vocês como que eu estou organizado na minha mesa de trabalho. Notem o seguinte, a minha mesa de trabalho, ela tem aqui meu computador, meu fone de ouvido, minha água, meus livros, o que está diferente? Eu coloquei um celular para gravar, acho que para ficar é, mais simples a gravação para mim, tá? questão de qualidade para que possa mostrar para vocês com melhor qualidade mas eu chamo a atenção para essa luminária. Essa luminária é uma luminária de casa, mas ela faz uma diferença muito grande na hora que você vai fazer uma transmissão de uma webconferência, principalmente à noite. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Se vocês notarem, a forma com que eu estou aqui, a luminária está acesa. Eu vou desligar ela para vocês perceberem a diferença. Notem que... É, na mudança de cenário, lá atrás começou a chamar mais atenção. Eu tenho um ponto de luz aqui, meu rosto aqui está escuro, fez um ponto de luz aqui, lá atrás está mais nítido as cores, e isso já faz uma diferença muito grande durante a transmissão. Mas se eu ligar a luminária, já muda completamente. E isso é bom, porque quando você está fazendo a transmissão da webconferência, o palestrante, o conferencista, o professor, ele tem que estar em primeiro plano, ele tem que ser o que chamar a atenção. Então, é uma forma de você ajustar, assim como nós já falamos das outras coisas, questão do cenário, da roupa e tudo mais, só queria fazer também uma demonstração de como seria a transmissão de uma, de uma webconferência à noite, tá bom? Vamos lá? Ficou muito bom, né, professor Miguel? E essas dicas e muitas outras, vocês também vão encontrar no material que nós elaboramos dentro do grupo de trabalho de educação à distância do, do CONIF, que foi um guia é, para boas práticas em produção de vídeo-palestras. Muitas dessas dicas não são restritas à questão da web conferência, né? se prestam também para a questão de gravação, para o streaming... Vou dar só algumas dicas, como, por exemplo, a própria vestimenta, né? de nós evitarmos blusas, camisas com estampas, pelo próprio processo de codificação do vídeo, né? qualquer movimento de uma superfície listrada, né? quadriculada, representa um processamento adicional e um tamanho maior no arquivo de gravação. Então, a gente evitando isso evita um pouco aquele problema da segmentação, aquele vídeo que pode ter é, algumas interrupções, né, alguns saltos. Também a questão própria da naturalidade, né, se nós durante a transmissão a gente se engasgar ou até ter algum conceito que a gente elabore de forma é, não muito precisa, a gente pode retomar com muita tranquilidade. E a dica de ouro agora, nesses tempos de pandemia, é se nós estivermos gravando na nossa casa, o que é normal, que a gente avise os familiares, as pessoas que convivem conosco, porque senão eles facilmente irão é, bater a porta, nos chamar para alguma eventualidade, e vamos observar que foi a sala de aula que invadiu o nosso lar, né? o ambiente escolar é que entrou no nosso espaço de convívio familiar. Então, tranquilamente, a gente avisa os nossos familiares e também, se ocorrer alguma interrupção, vamos agir com naturalidade. Essa é a dica maior nesse momento. Essa e outras orientações vocês encontram disponível no nosso guia, que já está disponibilizado no repositório Pro Edu, né, que é o repositório da Rede Federal né, de Educação Profissional e Tecnológica, vocês vão encontrar essas dicas valiosas. Algumas sugestões de leituras, a própria questão da etiqueta nesses tempos de é, web 2.0, né? então vale a pena a gente estar atento, o próprio livro nos fala em etiqueta 3.0, olha que interessante, a questão da sala de aula inovadora, também dentro desse nosso contexto que nós estamos precisando realmente incorporar novas estratégias pedagógicas e o próprio guia que eu trago, né, que eu divulguei aqui é, junto a vocês. Nesse momento, né, passar a palavra para o nosso colega Miguel. Certo, professor, eu acho que para, para a gente estar finalizando aí, é, são sempre algumas frases que a gente tem deixado durante as nossas transmissões para que as pessoas reflitam, né, e hoje nós temos duas, né? a primeira de Albert Einstein, que diz a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Nós estamos um novo momento, num novo aprendizado, lembrando que vem novos é, vídeos por aí, sobre gravação ainda, e sobre fazer streamings, então fiquem de olho, tá? procurem lá no nosso canal. E da mesma forma, temos uma frase de Edgar Morin, que diz, né, as conexões vão surgindo sem determinações precisas, incorporando o acaso, a indeterminação, a diversidade, a ambiguidade e a incerteza. Nós estamos nos reconstruindo, fazendo novas conexões. E um bom exemplo disso é esse momento nosso. Quero agradecer muito ao professor Ariadne, quero agradecer muito a nossa intérprete Tamires. Foi é, um momento muito oportuno, professor Ottoni. É, nós temos aí nosso, nossas fotinhas do nosso grupo de trabalho que vem trabalhando há bastante tempo, na é verdade. E eu deixo a fala final aí para... Agradecimento da professora Ariadne e a fala final do professor Otônio, tá? Muito obrigado. Professora Ariadne. agradeço muito. Eu agradeço muito ao convite, né? Professor Luiz Otônio. Um bom lhe conhecer. Tamires, muito bom contar com a sua presença, com a sua participação. É, a gente sabe que a diversidade, ela é uma constante na educação, e ter a interpretação de Libras nesses vídeos é uma riqueza que é, não tem como mensurar, né? Você proporcionar essa acessibilidade. É, o fato também dos participantes se autodescreverem no início de cada é, vídeo desse também é uma riqueza singular e, é assim, que... Foi muito proveitoso para mim e eu espero que tenha sido proveitoso também para você, né, que nos acompanhou até agora e que a gente possa ter contribuído de alguma forma nesses pequenos minutos que passamos juntos até agora. Então, muito obrigada e quem sabe até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, professora Ariadne, Obrigada, Tamires, o Miguel, parceiro de sempre e... Como o Miguel deixou a dica, nós teremos novos materiais, novos vídeos. Acompanhe o nosso canal né, do GT, onde nós colocamos todas as produções, os vídeos gerados estão lá no canal, lá no YouTube. Então, por favor, nos acompanhe e fique por dentro das dicas e de outros materiais que com certeza... É, virão nos próximos dias. É um período novo de experimentação e é a riqueza desse momento e a união do nosso trabalho em rede, aqui somos vários institutos que juntos estamos unindo realmente as nossas forças para enfrentar essa educação né, em tempos de pandemia, esse novo desafio que está à nossa volta. Muito obrigado a todos.